Shalom Adonai. Hoje aqui no seu canal Teologia Pentecostal em Diálogo Acadêmico, vamos falar de John, John James K. Smith. James K. Smith, o filósofo que dialoga com a perspectiva e proposta pentecostal e que tem escrito grandes obras dentro do contexto da cosmovisão e da epistemologia pentecostal. Então hoje nós vamos falar de John, James, K. Smith, James K. Smith, certo? Vamos falar sobre um tema que ele trabalha no seu livro Você é aquilo que ama, que é o tema adoração, tá? Ele vai propor a seguinte, é, vamos assim, a seguinte que é a seguinte epítrefe né? e questionamento no livro, que é adorar é humano? E aí ele faz a seguinte pergunta, o que você quer? Então nessa obra ele vai tratar de uma forma, vamos assim, é, filosófica e fazendo uma análise epistemológica da, do sentimento afetivo relacionado ao, ao sentimento do querer, do desejo, da proposta do ser no seu mais âmago, da sua profundidade interior dos seus sentimentos, das suas emoções é, abordando a questão da filosofia e abordando a questão da epistemologia pentecostal então, sob adoração, ele pergunta assim o que você quer? Ah, então, essa é a questão né? Pri, é, primária e a mais importante pergunta, segundo James K. Smith, do discipulado cristão. No evangelho de João, até se torna a primeira pergunta que Jesus faz àqueles que viriam a seguir ele. Tá? Então, quando os dois futuros discípulos... É, que foram arrebatados pelo entusiasmo de João Batista, começam a segui-lo. Tá? Jesus se volta rapidamente e pergunta de uma forma incisiva para eles. O que vocês desejam? Tá? Então essa é a, a grande pergunta, a grande proposta, né? implícita em quase em todas as demais perguntas que Jesus faz a cada um de nós. Você virá e me seguirá? Ou seja, é outra versão do que vocês desejam? Assim como a pergunta é fundamental, Jesus faz aos seus discípulos errantes e Pedro, tu me amas? Então Jesus não se encontra com Mateus, com João ou mesmo até com você ou comigo e pergunta o que você sabe? Ele nem mesmo pergunta em que você crê. Ele pergunta o que você quer. Então, a pergunta mais excessiva e penetrante que Jesus pode nos fazer, segundo o James K. Smith, é precisamente nós somos o que queremos. As nossas vontades, anseios, desejos estão sempre no cerne da nossa identidade. É a fonte onde fluem as nossas ações e, e até nossos comportamentos, né? Nosso querer vai sempre reverberar o que há em nosso coração e vai se tornar o epicentro tá? da pessoa humana. Então, as escrituras, elas nos aconselham que em Provérbios capítulo 4, versículo 23, que acima de tudo o que devemos guardar, devemos guardar o coração porque dele procede ou precedem as fontes da vida. Então nós poderíamos dizer que o discipulado é uma forma que nós temos de exercer uma curadoria e exercer cuidados e estar sempre atento quanto ao que amamos e sermos intencionais quanto a isso. Então o discipulado diz mais respeito ao desejar, ao ansiar, a conhecer, a crer. Então a ordem de Jesus para que venhamos a seguir, é um chamado a alinhar os nossos amores e anseios ao dele, é querer o que Deus quer, é desejar o que Deus deseja, é ansiar pelo que Deus anseia, é almejar por um mundo onde ele é tudo em todas as coisas, é uma visão que se resume na expressão o reino de Deus, então Jesus é, é, se torna e é o mestre que não apenas instrui nosso intelecto, mas ele forma nossos próprios amores segundo James K. Smith ele não se consenta ele, ele não se contenta ele não se alegra em apenas depositar novas ideias em nossa mente mas ele busca nada menos que nossos desejos, amores e anseios então o seu ensino não toca apenas no espaço calmo, tranquilo, sereno da reflexão e da contemplação. Ele se torna um mestre que invade as regiões mais aquecidas e apaixonadas do coração. Ele é a palavra que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito. Ele é capaz de perceber os pensamentos e as intenções do coração. Então, seguir Jesus é tornar-se um aluno do rabi, que nos ensina a amar, ser discípulo. Então, Jesus propõe-nos a praticular-se na escola da afetividade, do amor. Jesus não é um catedrático, sua escola do amor ou da caridade não é como um auditório ou não precisa passivamente ter notas para se obter a aprovação. Jesus expõe fatos sobre si num discurso é, de um texto ortoprático. Ainda assim, nós podemos dizer também que, segundo propõe o James K. Smith, que abordamos um discipulado e abordado um discipulado com uma iniciativa principalmente didática. Como se tornar um discípulo de Jesus é, viesse a ser um projeto que fosse predominantemente intelectual, uma questão de conhecimento a ser alcançado e adquirido. Então, porque toda abordagem do discipulado e da formação cristã, ela vai presumir um modelo implícito daquilo que os seres humanos são, apesar dessas suas pressuposições, vai se permanecer geralmente inarticulada, né, é, tudo que nós trabalhamos, pensamos e, e essas suposições fundamentais que ainda, não mais são, que ainda não se manifestarem em nosso ser, elas se tornam, na verdade, um arquétipo de uma criatura que somos e que, portanto, sob esse aspecto e prospecto de aprendiz que somos, vamos construindo... Um, uma cosmovisão e uma concepção de matetez, de discípulo, de ser um aluno, de ser um seguidor, um talmide de Jesus. Então, muita coisa vai depender do que você entende por aprender. Né? E é aquilo que você entende por aprender que vai depender do de que você pensa que os seres humanos são. Em outras palavras, nós podemos até dizer que a sua compreensão de discipulado vai repletir justamente nesse conjunto de suposições práticas sobre a própria natureza dos seres humanos, que ainda que você jamais tenha feito tais perguntas a si mesmo, elas mexem, comovem e movem o seu ser. Então, nós temos que pensar que no centro de um anúncio, de uma proposta, é que vai surgir uma, um desejo e que vai nutrir o seu pensamento. Então as formas mais modernas é que são hoje propostas e muitas vezes as formas modernas de discipulado, de tornar um, um discípulo, não são bíblicas. Por quê? Porque muitas vezes nós somos ensinados a acreditar que os seres humanos são fundamente coisas pensantes, embora talvez jamais tenhamos lido ou mesmo ouvido falar de um filósofo francês, o René Descartes, que no século XVII vai dizer que muitos de nós, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente, inconscientemente concorda com a definição da essência da pessoa humana. Como um, que até Descartes propõe, como um res cogitam. Tá? Um res cogitam que quer dizer uma coisa pensante. Como Descartes até vai dizer que vemos nossos corpos como, na melhor das hipóteses, veículos irrelevantes e temporários que carregam por aí nossas almas ou mentes que são o lugar onde a verdadeira ação acontece. Em outras palavras, nós vamos imaginar com isso que os seres humanos como bonecos, cabeçudinhos, né, como fala o James K. Smith, de cabeça gigante, corpo minúsculo, até muitas vezes insignificante, é, é, e vamos ver também a mente desse ser como controle da missão da pessoa humana, como nossos pensamentos vão definir quem somos? Então, você é o que você pensa. E esse é o lema que reduz os seres humanos a cérebros no palito, cérebros fechados. Ironicamente, essa coisificação do pensamento, ela vai partir de um princípio de que o coração da pessoa é a mente. Penso logo existe, como declarou e postulou o René Descartes. Então, a maioria do nossa abordado do discipulado acaba copiando essa ideia. Tá? Então, esse é um modelo tão intelectualista da pessoa humana, que vai nos reduzir a um mero intelecto e vai considerar que o aprendizado é, portanto, o discipulado e vai consistir principalmente em depositar ideias e crenças em repositórios mentais. E essa crítica a teoria é, ou a, teo a, a metodologia pedagógica, quando até no pensamento é, freiriano, vai chamar isso de um modelo bancário de educação. E nós vamos tratar os aprendizes humanos como caixas para um depósito de conhecimento e ideias e meros receptáculos intelectuais de crenças. Tá? Então, dessa forma nós vamos conceber uma ação como um tipo de saque desse banco de conhecimentos, como, no, como se os nossos atos e, o comportamento, e nossos comportamentos fossem sempre o resultado de uma reflexão consciente, ponderada, racional, que viesse culminar numa escolha, como se o nosso comportamento sempre se resumisse na conclusão de um curto silogismo em nossa mente, por meio do meio do qual compreendemos o mundo e por meio do qual construímos o nosso pensamento. Então, em tudo isso que nós estamos tratando, nós vamos muitas vezes pensar e ignorar esse poder do hábito e considerar ele até assombrante. Tá? Mas assim, se nós pensarmos, nós estamos supondo que um discípulo seja um aprendiz que esteja adquirindo mais informações sobre Deus por meio das Escrituras, que um discipulado sério é, na verdade, um discipulado da mente. Então, primeiro é discipulada a mente do ser. E isso, naturalmente, se torna uma verdade a ser postulada. E as Escrituras ordenam que nós levamos todo esse pensamento cativo a Cristo, como está lá em 1 Coríntios 10, 5. E que nós venhamos a ser transformados pela renovação da nossa mente, como está proposto também em Romanos 12, 2. Então o seguidor de Jesus será um estudante da palavra e alguém cujo prazer está na lei do Senhor, como está no Salmo 1, versículo 2. Então se você segue a Jesus... Com seriedade, vai aproveitar cada oportunidade de aprender mais sobre Deus, a palavra dEle e aquilo que exige de nós e o que Ele deseja para a sua criação. Você não vai se limitar a frequentar o culto e ouvir o sermão, mas você vai frequentar a classe de ensino para adultos, vai se unir a um pequeno grupo de estudos bíblicos, e vai ler a Bíblia diariamente, vai comparecer as quantas conferências for possível nessa proposta, vai devorar livros, vai ajudar a compreender melhor a Deus e a sua palavra, vai absorver o conhecimento. Por quê? Porque você adotou o sentimento que quer aprender. E isso até pode parecer irônico, mas isso é válido, até para as versões mais é, anti-intelectuais da fé cristã. tem então, muitas formas de piedade e discipulado cristãos que vão nos dar crédito a uma teologia formal e a um estudo aprofundado, se nós somos olhar, no entanto, elas se tornam intelectualistas no modo de abordar o discipulado e a formação cristã tacam a mente até concentrados em preencher nossos postos intelectuais como conhecimento bíblico. bíblico. Estão convictos de que podemos chegar até uma santidade por meio de um pensamento, ou seja, uma santificação pela transferência das informações. Então, de fato, é exatamente essa a convicção por trás do anúncio do programa da memorização de versículos bíblicos mencionando, que são mencionados, que nós até mencionamos dentro dessa proposta do discipulado, que vão construindo uma pergunta. O que pensa ou o que pensamos deve mudar o que você é? E aí surge a proposta do James K. Smith sobre o poder do hábito. Então, você já experimentou um, um hiato, né? entre aquilo que você sabe e aquilo que você faz. E já percebeu que novos conhecimentos e informações, elas muitas vezes não parecem produzir uma nova forma de vida. Então muitas vezes você já passou pela experiência de ouvir um sermão que trouxe uma informação, um esclarecimento de uma forma incrível no domingo, de acordar na segunda pela manhã firmemente, disposto, decidido, a ser diferente e acaba fracassando isso tudo na terça-feira à noite. Então você está faminto por um conhecimento cedendo por beber conceitos bíblicos e ansiar ser semelhante a Cristo, mas todo esse conhecimento muitas vezes vai parecer não produzir uma forma de vida. E parece muitas vezes que nós vamos, vamos conseguir chegar à santidade pelo meio de um pensamento, porque porque isso vai acontecer. E será que você vai esquecer de algo ou alguma outra porção de conhecimento que ainda precisa adquirir? Será que você não está pensando com a devida profundidade? Então, se tudo for assim, por que você não é apenas uma coisa pensante? E se o problema for precisamente um modelo implícito da pessoa humana, em que nós estamos trabalhando em toda essa abordagem do discipulado e se descar, está errado e até ludibriado ao nós vermos coisas pensantes ou, ou até pensamos que estamos sendo ludibriados ao ter, vermos coisas pensantes e se assim não for acima de tudo pensamento e, e ação pensante, então nosso problema não se vai resumir a uma decisão pessoal ou a falta de conhecimento. Então esse problema justamente vai estar exatamente em nossa coisificação do pensamento. Mas qual vai ser então a alternativa? Se nós questionarmos a primazia do pensamento e do conhecimento e não virmos a cair numa visão antintelectualista da emoção e dos sentimentos. Não é exatamente esse o erro de uma cultura contemporânea? abraçar o raciocínio e até se vai se agradar ou se lhe agrada, faça a proposta que vai estar ecoando nesse raciocínio, o que vai nos encorajar a seguir nossas paixões? É justamente o agir de acordo com qualquer capricho, instinto ou apetite que vai nos mover. Então não é exatamente por isso que os cristãos vão precisar se concentrar no pensamento e adquirir o conhecimento necessário para vir até se opor à cultura do impulso? Bem, como isso então está sendo funcionado, trabalhado, pensado, proposto? Então não, nós não estamos com o mesmo problema nas mãos. Todo esse novo conhecimento, essa nova forma de pensar, essa nova informação, esse novo raciocínio, vai conseguir libertar-nos desses hábitos. Então, como se bem sabe, qualquer pessoa que já tem comparecido a uma reunião dos alcoólicos anônimos, como diz o James K. Smith, em seu melhor raciocínio ele vê que se meteu nessa encrenca. Então, questionar a coisificação do pensamento não, é meio, não, é, não se torna o mesmo que rejeitar. Reconhecer os limites do conhecimento não vai significar abraçar a ignorância. Então o que nós precisamos subtrair é que o conhecimento ele propõe aquilo que reconhecemos com o poder do hábito. E é por isso que nós precisamos rejeitar essa ideia reducionista que inconscientemente absorve na era moderna, segundo a qual até somos exclusivamente coisas pensantes. Ao invés disso, nós precisamos adotar um modelo mais holístico, bíblico da pessoa humana, que vai se situar o no nosso pensamento ou no conhecimento em relação ao outro e aspectos até mais fundamentais. Então nós estamos tão acostumados a ler a Bíblia com o olhar até às vezes cartesiano e enxergar o mundo através de lentes Descartianas, do Penso Logo Existo, que muitas das vezes nós vemos nele e nessa leitura uma confirmação do nosso intelectualismo e de nossa coisificação do pensamento, mas numa leitura mais atenta nós vamos colocando de lado essas viseiras singularmente modernas e vamos encontrar nas escrituras um modelo muito diferente. Então, por exemplo, veja anotava a oração que Paulo faz pelos cristãos de Filipos na parte inicial dessa carta a ele. Né? Lá em Filipenses capítulo 1, versículos 9 a 11, e peço isto em oração que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de seres sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo cheios de frutos de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Então observe que a sequência da oração de Paulo aqui, se nós fizermos uma leitura muito rápida, poderá ter a impressão de que Paulo vai se preocupar principalmente com o conhecimento. De fato, uma análise superficial em razão de nossos hábitos mentais, ela vai poder sempre levar a pensar que Paulo está orando para que os cristãos, em Fílipos, se aprofundem no conhecimento de modo a saberem o que amar e como amar. Mas se nós formos ler novamente a oração de Paulo, na verdade é o inverso, ele ora para que o amor deles aumente mais e mais, por quê? Porque em certo sentido esse amor é uma condição para o conhecimento. Então eu não conheço para amar, ao invés disso, amo para conhecer. E se for para discernir as coisas superiores, o que é excelente, o que realmente importa, o que é de suma importância, Paulo vai nos dizer que devemos começar atentando aos nossos amores. Então, nós temos aqui em ação um modelo bastante distinto da pessoa humana, em lugar de um modelo racionalista e intelectualista que vai implicar em... em que você é aquilo que pensa, na própria proposta e dessa oração de Paulo, que vai assinalar uma convicção bastante diferente do que você é aquilo que ama. E se você ver que muitas vezes nós partimos de um pressuposto de que seres humanos são coisas pensantes, nós partimos de convicções de que eles são, antes de tudo, amantes. E se você for definido por aquilo que sabe, mas por aquilo também que deseja, e se o ser da pessoa humana não estiver localizado na região da cabeça, no intelecto, mas nas regiões viscerais do coração, então como isso vai mudar na abordagem do discipulado e da formação cristã? Então essa sabedoria antiga, essa sabedoria que não foi construída como a oriunda de uma tradição, quando ela é adotada para cristãos contemporâneos, esse modelo se torna um modelo antibíblico da pessoa humana. Ou seja, uma simplesmente prescrição para uma igreja que foi fisgada pela isca moderna a coisificação do pensamento. Então, Robert Weber, que... Ele vai dizer que o futuro da igreja está no passado, mas sabedoria cristã para o um mundo pós-moderno pode se encontrar num retorno às vozes do passado. Então nunca vai ser refém de um reducionismo moderno. A obra que Agostinho propôs como filósofo, teólogo e até bispo do quinto século do Norte da África trouxe e propôs uma imagem holística da pessoa humana nos primórdios da igreja. E nesse parágrafo inicial das suas, daquela grande best-seller dele, Confissões, que é uma autobiografia espiritual, que até é em, construída em forma de oração e se torna o um epicentro da identidade humana, ele vai dizer o quê? Criaste-nos para ti e o nosso coração não tem sossego enquanto não repousar em ti. Condensada nessa única frase, a sabedoria que deveria alterar radicalmente nossa abordagem em relação à adoração, ao discipulado e à formação cristã. Então, diversos temas podem ser discernidos nessa compacta percepção. Então, Agostinho começa com uma afirmação de propósito, e uma convicção com respeito ao motivo de seus seres humanos terem sido criados. Então isso é importante por algumas razões. Em primeiro lugar, por reconhecer que os seres humanos são feitos pelo e para o Criador, que é conhecido em Jesus Cristo. Em outras palavras, para sermos verdadeiros e completamente humanos, nós precisamos nos encontrar em um relacionamento com aquele que nos fez e para quem nós somos feitos. Então o Evangelho é o modo pelo qual nós aprendemos a ser humanos. Como disse Linneus certa vez, a glória de Deus é que um ser humano se torne totalmente vivo. Em segundo lugar, a imagem implícita do ser humano é dinâmica. O ser humano é um ser para algo direcionado para voltado para o ser humano e estar em movimento, em busca de algo atrás, atrás do algo. Então nós somos como tubarões existenciais, nós precisamos nos um mover para viver. Não somos apenas recipientes estáticos de ideias ou de ideais, e sim criaturas dinâmicas voltadas para algum fim. Então em filosofia nós temos uma expressão abreviada para isso, e algo orientado com vistos ao fim ou telos. Então isso é uma meta e se torna descrito como teológico, o que Agostinho acertadamente reconhece que os seres humanos são criaturas teleológicas. Então o um segundo tema digno de observação é que Agostinho localiza o centro ou o órgão dessa orientação teológica no coração, como a sede dos nossos anseios e desejos. E muitas vezes, infelizmente, a linguagem do coração, a, que tem sido, às vezes, muito mal interpretada em nossa cultura, é usada num sentimentalismo cartonista, né? onde existe mais emotivismo. Não é isso que a linguagem bíblica da terminologia do termo cardia sugere. Em vez disso, pense no coração como um sustentáculo de nossos anseios mais fundamentais, uma orientação visceral e subconsciente para o mundo. Então, assim nós devemos pensar que como pensou Agostinho os anseios que Agostinho vão descrever se apresenta menos como curiosidade, mais como uma sede. Menos como um enigma intelectual a ser solucionado e mais como um forte desejo pelo amparo. Então, desse modo, essa representação é que o centro de gravidade da pessoa humana não fica localizado no intelecto, mas no coração. Por quê? Porque o coração é a câmara existencial do nosso amor são os nossos amores que nos orientam a fim de um supremo ou de um telos, e não é o que eu apenas conheço ou proponho como alguma finalidade ou algum telos, mas o que isso eu anseio por algum fim e desejo algo e desejo acima de tudo, são os desejos que eu construo e que me define, e em resumo o que eu amo e que você ama. Então você é aquilo que pensa, você é aquilo que ama, você é aquilo que te nutre. Essa é a proposta apresentada e defendida por James K. Smith.